Ei, amores, tudo bem? Como é que estão os estudos, os livros? Tô vendo que a turminha tem se empenhado, né? Eu acabo sentindo... É, eu sei que é meio inexplicável para algumas pessoas, mas... É, eu, eu sinto as pessoas que, que estão assistindo, né? E qual, qual o caminho que a gente segue a partir daqui? E... Me vieram algumas recomendações. É, um dos exercícios que a gente vai aplicar hoje, é, depois da explicação que vai vir, né, através da minha intuição, é um exercício muito lindo que tem no próprio livro Cartas de Cristo. É, pediram para ficar bem marcadinho na cabeça é, o que nós verdadeiramente queremos. Né? Por quê? que eu tô sentindo do grupo, é é como se vocês estivessem engolindo e com muita sede de informação, né? <risos> e tudo certo, vocês querem saber a origem de vocês, quais são essas histórias, essas teorias mirabolantes que tem por aí, né? E muita coisa é verdade, muita coisa não é, num dado momento a gente vai começar a falar sobre isso, até onde a gente pode falar até onde a confederação galáctica permite que a gente saiba né, de verdade sem muitos rodeios de uma forma simples e direta como vocês sabem e só que eles estão pedindo um cuidado aqui nas intuições né? é, de novo o drive do desespero de sempre buscar alguma coisa para saber e novamente eles estão pedindo: parem, parem, parem, parem de correr. Hum, tá na hora, tá na hora de se parar de se cobrar tanto, né? de se exigir tanto, porque não vai adiantar. A escolha e a disciplina vai adiantar. Você saber mais alguma informação não vai alterar o que você efetivamente precisa alterar nos seus padrões mentais, tá bom? Então, assim, de carinho, Foque em mudar os seus padrões. Hoje, não desesperadamente, mas hoje. Realizando uma dinâmica que seja, você pode dizer, mas eu já fiz, eu já escrevi, eu já tenho um objetivo, eu já estou mais avançado, porque eu estou sentindo aqui na, na egrégora né? algumas pessoas já se colocando num, num lugar mais avançado. né? E tudo bem, que legal que você se sente mais avançado, mas cuidado, não confundam. Saber com ter virado realmente a chave, porque saber está muito longe de você ter efetivamente concluído algumas etapas de mudança de crença que vai exigir de você, vai te dar um belo de um trabalho. Então, o exercício que tem aqui, deixa eu só tirar esse comercial que entrou aqui, <risos> saiu da minha conta aqui no, no YouTube, ó. Oh. Um exercício muito lindo. Vou trazer eu não vou trazer as palavras exatamente de como tá aqui no livro, tá? Mas quem quiser tá na página 223, tá bem no comecinho. Quem quiser ler efetivamente as palavras que estão aqui, pode ler, mas eles falam que é só a gente seguir a nossa intuição, né? Vai pegar o um papel, uma caneta. E pontuar tudo que vocês sabem que precisam ser modificado em vocês, tudo, tudo, tudo. Aí você fala, ah, mas o quê? Né? No livro até sugere alguns pontos interessantes de, de energia mais baixa, né? Pra gente observar se isso tem em nós, né? Tudo tem em nós, na verdade. Quando uma pessoa chega pra mim e fala, Ai, mas Marisa, eu não sou, assim. E aí eu vejo no inconsciente que é, eu falo, poxa vida, né? É. Precisa de mais tempo para enxergar, porque não adianta um, alguém chegar e falar que a pessoa tem aquela frequência e a pessoa não acreditar naquilo. Então, assim, vira uma mentira. Então, reflita se você tem senso crítico, se você é sarcástico, se você julga se você denigre o outro a si mesmo, né? uh, se você gera inimizade, se você é intolerante, se você tem ódio, ciúme, agressão, impulsos violentos, roubos, falsidades, as relações desonestas, difamação, e aí por aí vai. Né? Reflita, sem se enganar, porque todo mundo nasceu nesse planeta para fazer essa grande mudança. Me escreva aí sendo muito sincero com você, você com você mesmo, acreditando nesse segredo profundo, porque tem pessoas que têm vergonha né, de, é, de assumir, eu digo que não precisa ter vergonha, assumindo a que você alcança, né, o seu amor verdadeiro, Então escreve aí algumas coisas das quais você reconhece, e as que você não reconhece mais pra frente, você trabalhando com autoconhecimento, vai ser impossível você não perceber. Depois que você escrever, eu vou pedir pra vocês deitarem. Pode deitar. E pegue esse papel e coloca no seu peito. E vocês podem dizer com as palavras de vocês. Fonte criadora, eu sou. Hoje, como humano, como humana, eu tenho todas estas impulsões em mim, das quais eu gostaria de modificar agora. Fonte criadora, eu sou. Dissolve em mim tudo aquilo que esteja distante da grande verdade sobre amar, Neste universo, me mostre o caminho, me eleve, faça com que eu perceba gradativamente todos os dias da minha vida um caminho para que eu modifique um ponto por vez ou tudo de uma vez, só me mostra, porque esta é a minha escolha. Este é o meu decreto, este é o meu compromisso com a minha evolução. Que eu saiba me controlar e do controle, que eu saiba observar e que depois de observar, eu saiba totalmente me dominar na luz. Fique com os olhos fechados, sentindo. E vocês podem escolher novamente, como eu falei, com as palavras de vocês. E agora olhe bem para esse papel. Independente do que eu tenha sido, eu ainda assim me amo, me perdoo. E eu escolho conquistar a minha liberdade mas ouvindo o meu coração e não a frenesi do mundo e não o meu ego distorcido porque eu escolho equilibrar inclusive o meu ego e agora a sugestão é para que você guarde este papel mas tendo consciência por que você está aqui? Que aqueles sentimentos, aquelas memórias, aqueles lugares, eles não estão mais descontrolados em você. Não vai ser um impulso que vai vir aleatoriamente, porque você vai saber. E na hora que vier, se leva. Eu escolho a mudança, eu reconheço que eu tenho, mas eu escolho a mudança, eu reconheço que eu tenho, mas eu escolho a mudança sucessivamente, insistentemente este é um ponto o outro ponto que pedem muito é para que pelo menos uma vez ao longo do dia você puder fazer mais, isso seria incrível né? tem pessoas que fazem isso o dia inteiro, ficam nesse estado mas praticar a desintoxicação das informações que você está assimilando tanto dentro quanto fora desligar de tudo e ficar meditando, purificando os seus canais. É igual um jejum, uhum. dá um reset. Para. Só para. Porque o excesso de informação, ele está confundindo vocês. É o que eu percebo. tem um impulso egóico distorcido calma, tá tudo bem a gente tá aqui pra isso, que bom né que bom que a gente tem consciência é parar, respirar fazer isso uma coisa por vez eu vou higienizar minha cabeça meu corpo vou tomar nota aqui do que eu preciso modificar em mim e eu sei que a resposta está dentro e aí, gradativamente, ao longo do dia, dos dias e de cada vez que você tiver esse senso, desses sentimentos que vêm automatizados, você vai ser lembrado ou lembrado com a sua atenção plena que você vai mudando gradativamente, que ao invés de desespero você escolhe ficar calmo, que... No lugar de escassez, você sabe que você é abundante, que você é quem gera esse magnetismo para atrair daquilo que você precisa para se manter. Você vai fazendo escolhas que acalmam o seu ser. E aí, de tanto que você vai escolhendo, você vai criando uma vigilância e aí que você começa a ser considerado pela Confederação Galáctica uma pessoa viva na Terra e não morre Porque as pessoas que se machucam, elas estão mortas. Elas não têm consciência de que estão fazendo isso. Ou mesmo operando com uma ferramenta pequena do ego distorcido. E tudo isso é um gerador tóxico. Então façam um exercício. Parem. De novo, nós não vamos avançar nos estudos, por mais que vocês tenham aleatoriamente muitas informações espalhadas por aí. De tudo que vocês assistem, vocês já sabem. Hum. Então, este desespero pela ânsia do saber é uma necessidade do teu ego. Não é uma necessidade do teu espírito, porque o teu espírito sabe apenas uma sugestão, de novo, segue quem quer, obrigada a todos vocês.